Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós aqui na Academia do Ser Humano trabalhamos com um método ASH, que é a junção do Enneagrama com o Quarto Caminho. E como é o objetivo desse trabalho? Então é, primeiro de você descobrir né, quais são os pontos cegos que a sua personalidade tem. Onde é que estão os seus vícios psicológicos? Por que você, às vezes, é preocupado? Por que tem medo? Por que tem raiva? Todas essas emoções básicas que atrapalham sua evolução. E com o quarto caminho, para que você possa corrigir a sua personalidade. Possa transformar você em quem você realmente quer ser. Mas a pergunta básica que eu sempre faço é, qual é o teu objetivo de vida? Porque se a pessoa não tem um objetivo de vida, ela não tem tesão para viver. Ela não tem algo para que lutar. Observe que as pessoas que têm lutam às vezes contra uma doença, contra um câncer, seja lá qual for, ou lutam para ter um filho formado, para poder ter uma casa boa. Observe que as pessoas que têm objetivo, elas têm força, têm energia, têm tesão para viver. E é isso que nós precisamos para nos tornarmos quem nós queremos ser. Então eu tenho que descobrir os meus defeitos da minha personalidade, mudar algumas coisas e aí poder seguir em frente. Então, ou ter um objetivo de vida vai fazer você prosperar. Mas não é um querer, ah, eu quero. Não, não é isso. É, quero, eu pago o preço. Observa quantas pessoas realmente fazem as coisas, às vezes sacrificando tantas coisas até o teu próprio bem-estar para poder atingir um objetivo. Então, existem... Eu fiz uma lista aqui, escrevi uma lista com seis, seis itens, aproximadamente, que vão ajudar você a atingir aquilo que você quer. Então, em primeiro lugar, descobrir um objetivo de vida é uma tarefa desafiadora. Às vezes não é fácil. Eu passei muitos anos de minha vida sem saber exatamente o que eu queria. Eu queria crescer, eu queria ficar rico, mas, mas, mas como é que você vai fazer isso? Vou virar médico, vou virar dentista, vou virar é, um funcionário, vou virar empregado? O que, que eu vou fazer? Tá? E existem algumas coisas que você pode fazer para você descobrir qual é o seu objetivo de vida. É algo que vai estar de dentro de você. Meu pai queria que eu fosse médico. E eu fiz um vestibular para ser médico. Cara, você a maior borrada do mundo. Não está em mim ser médico. Não é minha praia. Eu ia fazer pelo dinheiro que o médico ganha, pelo status, por um monte de coisa que meu pai queria. Mas não era eu. Então vamos lá para que você possa encontrar um objetivo de vida e você possa ter tesão de viver. Primeiro, buscar autoconhecimento. Comece a refletir sobre si mesmo e suas paixões, o que você gosta de fazer. Mas observar o que que você gosta de fazer. Como é que você vive? O que que você gosta, né? O que que te motiva? Ah, eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cuidar de animais, eu gosto de plantar. Né? De comece a descobrir quais são as suas habilidades, daquilo que você é bom. Ah, eu gosto de desenhar e desenho muito bem. Eu gosto de escrever. Né? Comece a observar quais são seus valores, suas crenças fundamentais. Existem pessoas que são espertas. É uma pena, mas não, né? Então um bandido também pode ser feliz. Ou aquela pessoa que faz coisas desafiantes. Entende? Então comece a observar essas coisas que são. Faça uma lista das coisas que pode ajudá-lo a identificar áreas de interesse que podem levar a um objetivo de vida. Eu, quando eu tinha lá, seus 17, 18 anos, sei lá, talvez mais, eu não sabia o que eu queria ser. Aí eu comprei um CD, na né, porque... Não, que nada. Há muito tempo depois já era maduro quando surgiu o CD, depois de 1986. Né, eu já tinha, sei lá, eu devia ter uns 30 anos, talvez mais quando surgiu o CD CP 500 os computadores CP 500 aí tinha um disco lá, 500 ideias para você fazer. E aí eu lavo aquele disco lá, ele tinha todas as ideias, né, ser garimpeiro, ser uma pessoa, ter uma loja de lavar, é, uma, uma tinturaria, é, um restaurante, lanchonete, tinha todas as ideias. E a gente vai procurando e vai fazendo por é, eliminação. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Então, por exemplo, áreas médicas não é comigo. Arasméticas ah, não, não dá certo Ou então, por exemplo Essa contabilidade Cara, não é comigo Tudo aquilo que for repetitivo não é comigo Então eu já sei o que eu não quero Uma das coisas Outra Para que você possa descobrir os seus objetivos é Explore diferentes áreas Experimente coisas diferentes Experimente hobbies, atividades, carreiras Descobrir aquilo que você gosta Eu, por exemplo, não gosto de ficar jogando baralho Tem gente que passa a noite inteira Para mim está fora não gosto de ficar fazendo aquele negócio de baralho para cá, para lá. Não gosto dessas coisas que perdem tempo. Para tem que ser algo útil. Não está errado fazer isso. Porque a vida é passar tempo também. né? É, faça cursos. Faça curso de corte e costura, de pintura, curso de como consertar motor. Vai fazendo cursos que você vai começar a descobrir aquilo que faz parte de você. né? Viagem para lugares diferentes. Eu, por exemplo, gosto de ir no museu e observar as coisas. Tem gente que no museu não quer Ele ir lá jogar, ver, ver jogo de futebol. Então, comece a observar isso. Defina metas... Terceiro. Defina metas a curto prazo. Comece definindo pequenas metas a curto prazo para si mesmo. Trabalhe para alcançá-las. Isso pode ajudá a construir confiança, desenvolver um senso de direção em relação ao que deseja alcançar. Então, as pessoas que não têm nenhuma meta, não tem lugar nenhum para ir. Então estabeleça uma meta, assim, ó, hoje eu vou lavar o meu carro em duas horas. Hoje eu vou lavar o cachorro. Hoje eu vou cortar a grama. Comece a estabelecer metas e coisas. Hoje eu vou fazer, vou ler 10 páginas de um livro. Comece a estabelecer metas porque você vai aprender a vencer o tempo. A procrastinação. Mesmo que você não goste. Hoje eu vou ajudar a minha esposa a lavar a louça. Hoje eu vou, entende? Vai fazendo coisas porque você vai começando a explorar a sua área de segurança. Você vai saindo da mesmice, vai conhecer coisas novas. Tá? É, faça uma lista de possíveis objetivos, faça uma lista de possíveis coisas que você quer e reflita sobre isso. Ah, eu quero trocar de carro, quero comprar uma impressora, quero colocar um programa novo no computador, quero me tornar uma pessoa, trocar roupas nova, quero ter uma apresentação diferente. Né? vou começar a usar roupa social quando for trabalhar então começa a estabelecer esses objetivos que você vai começar a descobrir a sua personalidade né? e você vai começar a descobrir quem você realmente é você vai começar a descobrir como você é tem gente que gosta de andar totalmente desleixado eu já fui assim e era horrível né? Então depois eu comecei a usar roupa mais social existem momentos que eu vou fazer uma caminhada eu ponho uma roupa, mas nunca mais eu ponho roupa velha roupa suja batida né? eu mantenho às vezes uma bermuda uma camiseta em casa que é aquela que eu mais uso para quando eu vou inventar alguma coisa vou limpar o quintal vou pintar a casa qualquer coisa assim mas de modo geral eu busco as minhas roupas não são roupas caras né? não são roupas assim caríssimos né? tem uma camisa que você vai pagar quase mil reais seja, 800 reais isso é fácil para encontrar isso mas ande bem. Porque você terá autoestima, você vai começar a se sentir bem, né? Você vai começar a se tornar mais forte, mais poderoso. Cinco, busque orientação. Converse com amigos, familiares, profissionais de confiança para obter a orientação e apoio no processo de descoberta do seu processo de vida. Pergunte para as pessoas, diz assim, ah, eu estou com vontade de abrir um barzinho. Aí eles já vão dizer, Ih, não vai dar certo, porque não é teu jeito, não é tua cara. As pessoas vão te, te ajudar... Dizendo se você é do teu jeito ou não. É, já viu, eu fiz isso aqui hoje, ó, eu é, fui lá e, e fiz, explorei uma caverna, fui fazer rafting. É, tu é do teu jeitão. Então comece a fazer coisas e comece a observar como você se sente com relação a isso. Né? E Procure um coaching. Às vezes o um coaching não vai funcionar. Por exemplo, para mim não funcionaria porque eu sou excessivamente... É, Criativo e não consigo obter ordens, né? eu não tem o seu jeitão. Então, comece a experimentar coisas novas e observar. E aí, comece a fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá atenção. Quanto mais você for fazendo, mais você vai descobrindo mais coisas. Você vai começar a subir outros degraus quando você encontrar aquilo que realmente você gosta. É um trabalho de descoberta descobrir sobre si mesmo. Vale a pena? Vale. Vai mudar totalmente a sua vida. Você vai ser respeitado, você vai ser amado. Você vai se tornar importante, você vai se tornar uma pessoa realizadora. né? Então é, tenha um objetivo de vida para que você possa viver sem medo e chegar realmente a ser aquilo que você quer. Mas você tem que estar com o coração aberto a novas oportunidades e experimentar o que é diferente. Espero que isso aqui tenha te ajudado, me ajudou. É O meu processo de crescimento foi esse. E Se você gostou, compartilhe esse vídeo, põe aí um like ou um dislike. Vai no nosso site, vai no Instagram, vai no Facebook, está cheio de lugar interessante. No site tem muitas informações, muito boas. Um grande beijo em seu coração, tudo de bom e vamos em frente, porque atrás vem GT!